Here it comes! BOOM shakalaka. Vocês pediram e os quizzes estão de volta. Depois de muito tempo, depois de alguns meses, eu resolvi fazer um vídeo de quiz novamente. Exceto que pelo fato que, na semana passada, eu tentei fazer um vídeo de quiz. Eu fiz um quiz com os 74 melhores jogadores da história da NBA, feito pela ESPN, faz pouco tempo que eles lançaram. Porém, deu um problema na gravação e eu acabei perdendo o vídeo obviamente eu não tinha como gravar de novo porque eu já tinha feito o quiz e aí seria trapacear mas digo lhes que acertei 69 de 74 então qual quiz eu decidi fazer agora eu decidi refazer o primeiro quiz da história do Buncha em janeiro de 2017 eu fiz um quiz chamado Top 100 Greatest NBA Players ou os 100 maiores jogadores da história da NBA, que também era um ranking de acordo com os jornalistas da ESPN, mas que foi lançado em 2016. Então o que eu decidi fazer? Eu fui lá naquele vídeo, peguei o link e é este quiz que vocês estão vendo na tela. Os 100 maiores jogadores da história da ESPN, eu tenho que pensar como se eu estivesse em 2016, ou em 2017, enfim. Sem enrolar muito, vamos começar, uh, start quiz e vamos lá. Uh, Regras de sempre, basta colocar o sobrenome e tem o ano que o jogador se aposentou. Então, número 1, 2003, a Michael Jordan. Número 2, 89, Abdul Jabbar. Eu devo dizer que eu lembro de algumas coisas, mesmo fazendo mais de 3 anos, eu lembro de algumas coisas, como... Por exemplo, eu sei que o Kevin Love tá nesse quiz, quer ver, ó. Kevin Love, ele entrou aqui, ó, em 99% que era uma época que ele estava bem ali, 2016, campeão com os Cavs, e isso influenciou na galera que fez a lista. Será que eu vou melhor ou que eu vou pior? Uh, eu não sei, porque nessa época que eu já enfim, já estava acompanhando o NBA, mas três anos de bucha-claca depois eu fico revivendo todos os jogadores, eu acho que eu vou melhor. Aliás, nem lembro quanto que eu fiz naquele, eu vou ter que assistir o vídeo para comparar depois. Número 4, 96, deve ser o Magic Johnson. 73, número 5, deve ser o Chamberlain. Número 6, 92, deve ser o Larry Bird. 69, é o Bill Russell. 2016 uh, Tim Duncan 2011 Quem é que se aposentou em 2011? Bom, eu vou colocando aqui um jogador, Kobe Bryant, 11 deve ser o Shaquille O'Neal o uh, Olajuwon deve estar aqui, Julius Irving deve estar aqui Carmelo uh, Malone Moses Malone Jerry West um Oscar Robertson eu, lembro, eu devo confessar que eu lembro de algumas coisas dessa época, principalmente os primeiros colocados aqui, mas vamos lá 2019 Quem se aposentou em 2019? Mas se o quiz foi feito em 2016 Eu acho que a pessoa atualizou o quiz Porque não ia ter como alguém se aposentou Que se aposentou em 2019 e tá aqui, né Vamos lá, Kevin Garnett. Eu acho que a pessoa atualizou o quiz Ok, melhor ainda uh, Vamos lá, Active deve ter o Kevin Durant eu, eu lembro que tinha o Curry Eu lembro que tinha o Harden no final Cadê, ó? 97 Hoje, com certeza, ele tá mais alto Se não me engano, nesse do top 74 que eles fizeram agora Ele estava em trigésimo alguma coisa, o Harden uh, Vamos lá Sei lá, vamos lá, Domenico Wilkins e Lenny Wilkins entrou. Uh, eu, eu, eu gosto de pensar por time, tipo Atlanta Hawks, Maravich, Pete Maravich, Domenico Wilkins. Quem mais do Atlanta Hawks? Mutombo? Mutombo. Hum, próximo, Boston. Eu sei todos os times da NBA em ordem alfabética. Boston, Bob Cousy, hum, Havlicek, Sam Jones, Cassin Jones, Sam Jones, hum, Bill Russell já foi. Agora vindo mais pra cá dos anos 70, o Dave Cowens, o Kevin McHale, Larry Bird, eu já botei, Robert Parrish, Paul Pierce, Ray Allen, um, Kevin Garnier eu já coloquei. Mais recentemente, não tem muitos não. Boston, Brooklyn, Brooklyn Nets, Jason Kidd, opa, Jason Kidd. O Brooklyn Nets não tem tantos jogadores históricos, né? Sei lá, Buck Williams, não. Bom, próximo, Brooklyn, uh, Charlotte, Charlotte, deve ter o Alonso Morning. Johnson já botei Campbell Walker, não que foi feito em 2016 Charlotte Hornetson, deve ter muita gente Charlotte, Chicago bom, Jordan já botei, Pippen Rodman Horace Grant, não, Aris Gilmore uh, Chicago, Chicago mais recentemente o Derek Rose não, não, tá. não deve ter mais Chicago, Cleveland, LeBron já botei, Kyrie Irving não, pô, tinha o Kevin Love não tinha o Kyrie Irving, acho que o Irving tá um pouquinho na frente na lista mas enfim, mais o Cleveland, Mark Price. Brad Daugherty. Não vai estar, né? não Larry Mance. Não. Tem o então, Cleveland, Dallas, Novitski, Novitsky. Rolando Blackman. Não. Dallas, jogadores históricos do Dallas. George Jason Steve Nash. Mas eu ia pensar nele no Suns, Dallas, Denver, Carmelo Anthony. Alex English. O Carmelo Anthony aqui estava em 59, mas no de 74 jogadores ele não aparece. Alex English, Alan uh, Iverson, como já botei, Denver, Detroit, Azeia Thomas, Joe Dumers, mais recente, Chelsea Billups, Ben Wallace, não. Detroit, Mark Aguirre, não. Adrian Dentley, foi. Mais antigamente, aqueles caras antigos do Larry Faust, tipo os caras da década de 50. Vamos lá, o Dave Bing, não. David Busher, pô, eu fiz a seleção do Detroit todos os tempos. Quem mais? Ah, o Bob Lanier, Lanier, Detroit. Próximo Golden State. Curry já botei. Agora vou para Rick Barry. O Will Chamberlain já coloquei. Paul Arizin. Allen Iverson, Chris Mullin, Tim Hardaway. Não. Mais antigamente, Guy Rogers. Uns caras assim. Eu também tem a seleção dos Warriors de todos os tempos, mas é vou de bem antigo. Depois do Warriors, quem temos? Warriors, Houston, Rockets, Yao Ming, McGrady, Olá João, já coloquei. Hum, dos anos 80, 90 não deve ter outro, o Moço Malone já foi, Alvin Hayes, e bem no anti, antigamente, Rudy Tomjanovic, Tomjanovic, não. Desculpem o barulho que tem uma obra aqui do lado. Houston, Indiana, Red Miller, outro do Mel Daniels, não. Não vai ter outro do... Jermaine O'Neal, não, porque eu já digitei, aquele O'Neal Indiana, Clippers, Bob McAdoo Chris Paul, Blake Griffin, vai estar tá aqui, tá Quem mais do Clippers Clippers Lakers, Putz Lakers, tem que vir lá do início da franquia Elgin Baylor, George Mikan, antes ainda hum, Tipo Rudy, Rudy LaRusso, não o Jim Pollard, não Vern Mikkelsen, não É, lá do início não tem muita gente Então ali do Elgin Baylor, Jerry West eu já coloquei ah, vai, James Ward, anos 80. Magic Johnson, Abdul Jabbar, Michael Cooper, não. não. Nixon, não. AC Green, não, não vai dar. nos anos 70, tinha o Witch Jerry West, Paul Jim Baylor, mais recentemente, Shaq, Kobe, Cachorros. E mais recentemente. não, Lakers, Miami, Dwayne Wade, LeBron já foi, Chris Bosch falamos Morning, Tim Hardaway. Não vai ter muita gente. Miami, Miami, Milwaukee. Já foi o Abdul-Jabbar. anos 80 Sydney Moncrief. Hum. Quem mais? O Yannis não vai estar aqui, né? Que é 2016. Tetou com não. Jack Sigma, não. Morris hum. Chicks. É, pensei ali no Bucks, mas ele fez, jogou mais pela Philadelphia. Milwaukee, Milwaukee Oscar Robertson já foi. Milwaukee, Minnesota. Quanto, quanto tempo eu tenho? Ah, 2,35 é muito rápido, não dá pra fazer isso. Kevin Garnett, quem mais? Minnesota, já foi. Minnesota, New Orleans, Anthony Davis, não, já foi. New York, Walt Frazier, Walt Frazier, O Earl Monroe, Patrick Ewing, quem mais? Willis Reed, Richie Guerin, não, Orlando, Jackie, Harvey Dwight Howard. Uh, mais... não, Orlando, Filadélfia Filadélfia, Iverson já Ah, já botei o Iverson Will Chamberlain, Billy, Cull Billy Cunningham, Charles Barkley Moses Malone, Maurice Cheeks, um, Hal Greer não tá, Filadélfia, Phoenix, Barkley quem mais? Alvin Adams, não Paul Westfall, Reynolds. Dale não Kevin Johnson, mais recentemente, não, Devin Booker Steve Nash, Stoudemire não Phoenix, Portland, Drexler Bill Walton Walton uh, mais recentemente, Lillard o Lillard estava no 74, mas aqui não tá Portland, Sacramento Chris Webber uh, Sacramento, Sacramento, antigo Oscar Robson, Jeremy Lucas Sacramento, San Antonio Tim Duncan já foi, Parker Ginobili, Robinson, Gervin, quem mais antigamente? Ares Gilmore tudo, já foi, já foi. Calvary Leonard? Não, tá também. São Antonio, Toronto, Vince Carter, McGrady, Nice to the Meyer, blá blá blá. Fora, próximo, Toronto, Utah, Malone, Stockton. Ah, o que estava faltando ali. Malone, Stockton, mais alguém, mais alguém, mais alguém, não. Pit Maravich, mais antigamente, Utah, Washington. John Wall? Não o Alvin Hayes já foi Was Unseld? Eu não sei quantos faltam, não tá aparecendo na tela aqui Was Unseld? Quem mais? Oh, mas Washington, Washington vai acabar meu tempo Deixa eu ver se pelo ano eu lembro de alguém aqui Putz, tem jogador em atividade aqui Ih, caramba Eu, não sei, eu acertei 87, eu não sei quantos eu acertei daquela vez Putz, mas faltou gente É, que é por tempo, gente, o tempo é muito apertado Vamos acabar, foi Congratulations! 87 de 100, 87%. Isto é melhor do que 97% de quem joga, a média é 40. Vamos ver quem eu esqueci. Bob Pettit. Ó, lá no Atlanta Rocks eu não pensei no Bob Pettit. Nossa, eu, não pensei no, eu pulei na ordem alfabética o OKC Seattle, ou seja, eu esqueci do Gary Payton, esqueci do Russell Westbrook. Esqueci vários caras, a Sean Kemp, tudo isso é OKC. Paul Gasol, Bernard King. David Thompson, não pensei no Denver Grant Hill, não pensei no Pistons, estava na minha seleção dos Pistons Tiny Archibald, podia ter pensado no Kings ou no Celtics Dolph Shea estava na minha seleção dos Sixers Nate Thurman, está na minha seleção do Warriors Mark Gasol, Gail Goodridge, não pensei no Lakers Enfim, 87 de 100 Aqui tem o quantas pessoas acertam lá. Por exemplo, eu acertei o Paul Harrison que só 6% acertam, acertam Mas eu, errei, eu não botei o Westbrook que 67% colocam Enfim, 87 de 100 Agora eu vou abrir o... Quiz antigo? Bom dia, meus queridos! Meu de volta... Sim, Acho que a câmera tá meio embaçada, é mas vamos lá. Quando <risos> eu acertei? Ah, Acabou. A média. 78. É 27 assim. Então, lá em janeiro de 2017, nesse mesmo quiz, eu acertei 78 de 100. E hoje, eu acertei 87 de 100. Ou seja, em 3 anos de buncha calaca, eu melhorei 9. 9% do quiz, 3% por ano, como <risos> é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha. Então é isso, esse foi o primeiro quiz da história do calaca sendo refeito aqui no canal, melhorei 9%, tudo certo, então se vocês eu quero retomar os quizzes, né, e ver se eu consigo gravar direito, porque aquele da ESPN dos 74 jogadores, eu já desperdicei, porque não tem como fazer de novo, eu perdi a imagem. Então se vocês tiverem algum quiz legal aí, me mandem, eu estava sem computador já faz um tempinho, voltei ao meu computador novo, então agora vão ter vídeos mais editados, mais elaborados. Eu posso gravar a tela de novo para fazer quiz. Me mandem sugestões de quizzes, um abraço, e nos vemos no próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Valeu!